O primeiro-ministro Boris Johnson acaba de renunciar e nós vamos entender o começo do discurso dele agora em inglês. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online. Vamos estudar o comecinho do speech, que é o discurso, né? speech do Boris Johnson. Ele acaba de renunciar. Né? e aqui o título do vídeo é uh, Full Speech, Boris Johnson Resigns as Prime Minister. Prime Minister é o primeiro-ministro, né? ele é, comanda ali uh, o Reino Unido, e resign é renunciar. Aí no caso está resigns, porque está no presente, né? e a gente sabe que um verbo acompanhado de terceira pessoa, coloca-se o S ou ES, dependendo ainda da regra né de como que o verbo é terminado. Então, Boris Johnson é a terceira pessoa, he, então he resigns, tá? Então, a gente vai aqui ver como que ele diz que ele renuncia. Ele não vai chegar e falar assim, ó, pessoal, eu renuncio, tá? Não sou mais o primeiro-ministro. Olha só como ele diz a mesma coisa com outras palavras, né? Mais elegante. É a mesma coisa que falar assim, ó, ah, eu não colei na prova, não. Eu não colei na prova. Ao invés de falar eu não colei na prova, você vai falar assim, ó, eu não tomei informações do meu colega de classe durante a prova. Claro que eu não tomei informações, né? Então é a mesma coisa, só que dita de uma maneira mais elegante. Olha que coisa. Então olha só como que ele uh, diz isso aqui, ó. Good afternoon. It, thank you, thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. So I want to say... Muito bem, agora nós vamos analisar essa primeira parte aí do speech, né, do discurso do Boris Johnson. Ele cumprimenta a todos, né, good afternoon, everybody, good afternoon, uh, thank you, thank you. Pedindo ali pra galera, oh, good afternoon, good afternoon, thank you, thank you, thank you. It is clearly now, agora é claro, né, nesse momento é claro, the will of the Parliament Conservative Party The will of the parliamentary conservative party, ou seja, a vontade do parlamento conservador. E aí eu chamo atenção para a palavra will, que a gente sempre vê que o will dá a ideia de futuro. né? I will work, eu trabalharei, né? I will study, eu estudarei. will, além de ser o auxiliar usado para o futuro, o modal verbo do futuro, ele também significa vontade. Vontade. É isso mesmo. Will também significa vontade. Olha que coisa, hein? Will. Então, the will of the parliamentary conservative party. A vontade do partido conservador, do, do, do partido do parlamento conservador. E party é festa, certo? Você sempre viu que party é festa. Mas pasmem. Que party, além de festa, também significa partido. O partido, é isso mesmo, um partido político, né? É uma party. Pois é. Party também pode ser um grupo, né? Um grupo de pessoas. Quando você chega num restaurante lá nos Estados Unidos, as pessoas perguntam assim, How many in your party? How many in your party? Ou seja, quantos no seu grupo? Quantos aí você tem na sua galera? Né? Olha, muitas, muitas traduções né, para party. E o will, né, que agora você aprendeu que também é a vontade. E aí continua assim, ó. That there should be a new leader of that party. Então, uh, que deve existir um novo líder uh, do partido. Ou seja, deve existir um novo prime minister, um novo primeiro-ministro. E aqui nós temos o should, que é o modal verbo deveria, tá? Should be, deveria uh, existir. A new leader of that party. Um novo líder da, do, do partido. Né? And therefore, anota aí. Therefore significa portanto. Tá? E portanto, a, pro, a new prime minister. E portanto, um novo primeiro-ministro. And I've agreed with Sir Graham Brady. Acho que essa é a pronúncia do, do sobrenome dele. Ou seja, e eu concordei com o Sr. Graham Brady. Eu concordei, I've agreed, isso aí é I have agreed. Né? É a contração de I have, I've, I've agreed, eu concordei. Present perfect, se vocês querem vídeo de present perfect, coloca aqui embaixo nos comentários. Um, the chairman of our backbench MPs. The chairman of our backbench MPs. Ou seja que o, o, o chairman é tipo a pessoa que comanda, né? É a, a pessoa que está sentada ali na cadeira, o homem da cadeira, literalmente, né? Se você traduzir chair, cadeira, man, homem. Chairman, homem da cadeira. O comandante, né? Vamos dizer assim. O comandante do o backbench é tipo o, o, um grupo de membros, né? Um grupo de membros do parlamento, no caso, né? Backbench MPs. Ou seja, a, o, o, o, o chefe do nosso... Do nosso grupo de membros do parlamento. Let's move on. That the process of choosing a new leader should begin now. Que o processo de escolher um novo líder deveria começar agora. Então, temos aí should de novo. Né? Deveria de suge su sugestão, conselho. Uh, e é interessante que vocês peguem a pronúncia de of. Né? Esse o -F aí. Não se fala off. Tá? Se você fala off, você fala O com dois Fs, que é desligar ou estar fora, né? Então, aí a pronúncia é off e um F só é of, of. Né? Então, that process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. E é, timetable é tipo é, horários, planejamento, né? O plano, o cronograma. É o timetable, né? a mesa de tempo, mesa de horários. E os horários, né? o processo, o, o plano, né? será anunciado na próxima semana. Esse will, aí sim, é de futuro. Né? Will be, será. Will be announced next week. Você pode voltar esse vídeo e assistir novamente esse início do speech do Boris Johnson. E perceba né, como ele diz a mesma coisa com outras palavras. Em uh, inglês, ele não vai falar assim, ó, I'm resigning right now, alguma coisa nesse sentido. Outras palavras, né, que dão a ideia da mesma coisa, fica mais elegante, típico da galera inglesa, né? Aliás, eu estive em Londres, né, última vez esse ano aqui, em 2022, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, em 2022 eu fui para Londres, com a Ice Group Education, do meu amigo David. Então, se você quer fazer um intercâmbio para uh, Londres, uh, Dublin, em qualquer lugar da Grã-Bretanha, Fala com o David Dice Group, se você quer fazer um intercâmbio <risos> para estudar, ter uma experiência fora, recomendo demais, me tratou super bem uma estrutura fantástica para receber todos os alunos. É claro, aquele atendimento brasileiro em português e também em inglês, né? Porque você vai lá para aprender inglês também, né? Viajar, se divertir, passear, mas também para aprender inglês você vai aí ter uma experiência incrível com o David Dice da Group Education. O link da esse grupo está aqui embaixo. Fala que veio pelo Júnior Silveira e com certeza você vai ser ma muito mais bem tratado ainda mais do que ele já trata. Não vá embora ainda porque eu deixei aqui